Antes de sair, dê o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal Orando com o Pastor Arantes Bom, eu estou aqui diante da palavra de Deus eu Estou fazendo um teste com a luz, a iluminação aqui do estúdio para ver se a iluminação está boa ou não, também não sei dizer se o som está baixo ou está tá alto, porque eu estou aqui com é, muitos, muito calor, tive que ligar dois ventiladores porque o ar-condicionado está em manutenção, mas mesmo assim vamos, vamos meditar na Palavra de Deus no, no livro de Êxodo, é, o segundo livro da Bíblia, Gênesis, em seguida Êxodo, é... A palavra êxodo significa saída. É, o, o Gênesis é o livro do começo, começo da vida, começo da história, começo da criação. E o êxodo é o livro da, da salvação, da redenção, do livramento do israelita que estava no Egito. E é um tipo de redenção, inclusive baseada lá na cruz do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, libertou o povo da escravidão. Escravidão do pecado, escravidão do mal e da perdição eterna. Então, essa tipologia em que Israel... É, Trouxe aí, Deus deu um livramento para o Israel, que estava lá no Egito há 430 anos. Você pode conferir isso aí em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Anota aí, anota. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Anote para você é, ler depois, para você meditar. E a escravidão é, é, é um tipo de mundo. Né? é um tipo de mundo e faraó é um tipo de Satanás e, e, e de qualquer maneira é, exigia-se um libertador no caso Moisés Moisés foi um tipo de Cristo uma figura é, Egito é o mundo faraó Satanás e Moisés é a figura de Jesus libertando o povo então essa, essa luta a escravidão do Egito ela é como a escravidão de hoje eu costumo dizer que quando você é, está no mundo você tem que obedecer à lei do mundo e qual que é a lei do mundo? a lei do mundo é, o costume do mundo, o hábito do mundo é onde você tem que fumar você tem que beber cachaça você tem que é, se envolver com, com o mundo, com a prostituição com a criminalidade você tem que se envolver com tudo aquilo que o mundo oferece você não pode permanecer no mundo é, contrariando a lei do mundo porque o próprio mundo não vai ele vai te esmagar, ele, não vai, ele vai te triturar. Ele não vai deixar você viver no mundo fora do contexto do mundo. Vocês falando, mas quem é esse cara? Esse cara não fuma, não bebe cachaça. Esse cara não, não mata ninguém, não, não, não, não, não, não espanca ninguém. E quer viver no nosso meio. Aí você Lembra lá de, de, de, de Ló? Ló vivia em Sodoma e uma cidade pecadora uma cidade dominada pelo homossexualismo e Ló era um homem justo, era um juiz e o povo ficava ali de cara com ele, dizia ah, Ló, quem é você para mandar em nós e tal? A ideia é a mesma, se você está no mundo você tem que viver conforme a lei do mundo você tem que se envolver com o fumo, álcool, a droga, com a criminalidade você tem que fazer parte do mundo. Se você não fizer parte do mundo, você não será aceito pelo mundo. Porque é, o mundo tem um faraó, um tipo de Satanás, um tipo de demônio, um principado, uma potestade, um dominador. É um espírito que domina a humanidade. Lembra de Mateus 4? Quando Satanás é, chegou em Jesus e disse, olha... Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus disse, olha, arreda Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, e, e a palavra de Deus é o pão que desceu do céu, e, e é o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então, Satanás, ele tenta, ele testa, ele tenta e testa o ser humano a por isso quando uma pessoa é, brinca com o mundo ele acaba perdendo porque não se pode brincar com o mundo porque o mundo tem uma lei a lei de satanás a lei do mundo, a lei do pecado e essa lei do pecado ela traz é, ela traz é, escravidão ela traz escravidão a lei do pecado traz escravidão então veja que interessante você não pode viver no mundo contrariando a lei do mundo. E muitas pessoas acham que pode é, ser crente, ser cristão e andar em conformidade com o mundo. Esse que é o problema da igreja hoje. A igreja hoje ela está contaminada. A igreja hoje está misturada. A igreja hoje está influenciada pelo espírito do mundanismo. E aí, ah, mas como esse cara é chato. Lá vem ele já dizendo que, que isso, que aquilo, que é do diabo, tudo é do diabo, tudo. Nem tudo é do diabo. Já entra os advogados do diabo, já dizem ah, mas nem tudo é do diabo. Porque, na verdade, é, a igreja de Deus, ela foi contaminada. Durante esse decorrer dos séculos, dos anos que se passaram, acabou-se que a, a igreja é, foi contaminada, ela foi dominada, ela foi influenciada pelo mundo. Hoje a igreja ela está irreconhecível, está misturada. Você não consegue mais saber, olhando há 20, 30, 40, 50 anos atrás, você olhava para um cristão imediatamente você o reconhecia como cristão. Ó, oh, lá vai um crente. Hoje, você não consegue, é difícil se reconhecer um crente e um ímpio. Porque eles estão muito parecidos. Não, não há mais diferença entre ímpio, pecador e o cristão ou crente. E essa é a situação da igreja hoje. Ela está contaminada, misturada, e está muito difícil você reconhecer um cristão. E no caso, o povo de Israel estava preso no, no, lá no Egito há mais de 400 anos, e, e o povo de Israel, o povo judeu, era povo de Deus. Por mais fracos que ele fosse, escravizados, ele era povo de Deus. Tanto que os egípcios não os aceitavam. Havia uma guerra entre eles e finalmente aconteceu a, a saída, a partida de Israel do Egito. É, a, a, o êxodo é, no grego é, significa êxodo ou saída dos hebreus do Egito e eles são remidos pelo sangue do cordeiro você se lembra que Deus ordenou a eles que matassem um o cordeiro e ungisse o umbral da porta com o sangue do cordeiro isso já era um sinal que lá na frente, na cruz o sangue do verdadeiro cordeiro seria derramado pela salvação da humanidade isso tudo é uma simbologia e pelo poder que Deus manifestou é, ali na travessia do mar vermelho é, foi uma redenção foi, foi, foi uma coisa assim tão extraordinária quando o mar se abriu que eles cantaram cantaram e na sequência eles tiveram a prova que era enfrentar um deserto e eles enfrentaram o deserto só que quando chegou no monte Sinai a nação é, acaba aceitando a lei de Deus. Lembre-se que eles estavam no Egito, sujeitos à lei do Egito, e agora eles tinham uma nova lei. E não dependendo da graça, com dois refrações e condenação. A lei é boa, mas se você não cumprir, ela te condena. É, mas a graça de Deus, ela, foi, ela triunfou quando é, Deus deu tabernáculo, sacerdote, o sacrifício, mediante os quais o povo podia adorar o Redentor e ter comunhão com ele. E se você pegar, é, embora o livro de Êxodo não declare em nenhum lugar que Moisés fosse o autor, é, toda a lei do Pentateuco, que, que você pode observar lá. Êxodo 20 atravessa o livro de Deuteronômio declara mediante termos caráter mosaico e afirma-se que Moisés é o escritor do livro do Pacto então se você observar se você observar se você notar e que o pessoal do Êxodo eles entraram no Egito só Jacó e sua família, seus filhos. Era Roube, Sacar, Simeão, Levi, Judá, Zebron, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Yazer. Então, tinha 70 pessoas que estavam no Egito. Agora, quando José morreu e toda aquela geração passou, eles aumentaram muito. Multiplicaram demais e depois, lá na frente, depois de 400 anos, levantou-se um rei e não conhecia José. E esse faraó que se levantou foi justamente a causa do êxodo, da saída de Israel. Muito bem, Israel finalmente saiu do Egito. Israel finalmente abandonou o Egito. Israel finalmente se tornou é, para uma nova terra amigos, pense comigo nós, não só eu e você mas quantos nasceram, cresceram e talvez ainda estão presos dentro do mundo aprisionados no mundo o qual nós chamamos de o qual nós chamamos de é, Egito, entendeu? Então veja, a gente a gente está como que eu vou dizer nos dias de hoje vivendo uma situação difícil, porque hoje a igreja está tão contaminada, tão misturada que está difícil você reconhecer um cristão. Então, eu oro por mim e por você, para que estejamos livres disso. Espero em Deus, você que está me vendo e ouvindo esse vídeo, espero que você faça parte da igreja verdadeira, do povo eleito do Senhor, daquele que vive e reina para sempre. Eu desejo que você seja é, em Cristo Jesus, Cidadão do reino, salvo em Cristo, porque é, o tempo do fim está chegando e não há mais tempo para grandes arrependimentos. Há tempo para que eu me arrependa dos meus pecados e você que me ouve, arrependa-se dos seus pecados passados, presentes e peça a Deus que o perdoe. Porque eu oro todo dia, quando acordo eu digo obrigado Senhor por mais um dia E quando eu vou dormir eu digo Senhor perdoa meus pecados por pensamento, palavras e Eu vou ensinar para você uma oração que você pode fazer ela todo dia Quando levantar e quando for dormir Se você quer aprender, ore comigo assim Senhor, meu Deus e meu Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Deus que perdoe os meus pecados por pensamento, palavras e por obras. Perdoa, meu Deus, os meus pecados por pensamento, palavras e obras perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Neste momento você cita seu nome completo em voz alta. E ao dizer o seu nome em voz alta, você conclui, obrigado Senhor por escrever o meu nome no livro da vida. Com o sangue do Cordeiro de Deus, ao qual tira todos os meus pecados. Senhor, estou perdoado pelos meus pecados, por pensamento, palavras e obra. Pelo Teu sangue, pelo Teu nome, pela Tua cruz. Muito obrigado, Senhor, por escrever o meu nome no livro da vida e perdoar os meus pecados. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que nós estaremos juntos de novo. Antes de você sair, dê o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, e envie esse vídeo para cinco irmãos, para abençoá-los. Assim você estará evangelizando. Inscreva-se no canal, orando,